The Salve, meus manos! Tudo bem com vocês? Adriel, DNG, quem vos fala? E hoje eu estou aqui enchendo vocês com mais dois jogos 100% grátis. É, realmente, galera, esses jogos estão valendo muito a pena vocês baixarem. E o primeiro jogo que eu trago para vocês é o consagrado no Baron The Adventures of Unlock Gnome. Esse game, galera, é um excelente jogo indie de aventura em plataforma 2D, lançado pela Nest Cloud no dia 30 de janeiro de 2020. Esse jogo custa normalmente R$ 20,90 na Steam e no dia 3 de maio de 2021 o jogo ficou 100% de graça. Mas atenção, você tem até o dia 9 de maio de 2021, às 14 horas, para resgatar o jogo de graça lá na plataforma da Steam. O jogo é muito leve e possui legendas em português. Em no Barrel, você deverá guiar Gnome através de um perigoso mundo de fantasias, onde você deverá quebrar a maldição Que fez uma nuvem irritante aparecer E também terá que recuperar O seu chapéu da sorte que foi roubado Vale a pena baixar esse jogo Pois a diversão é garantida Esse jogo, galera, ele roda Na maioria dos PCs aí da atualidade Beleza? Pessoal, antes de ir para o próximo jogo, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, pois vai me ajudar muito no engajamento e os vídeos também eles vão lá para aqueles vídeos recomendados, beleza? E se vocês estiverem gostando do conteúdo, faz um comentário dizendo o que, que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, beleza? E o próximo hiper mega blaster game é o consagrado e endeusado Pine. Pine é um jogo de ação e mundo aberto que foi lançado no dia 10 de outubro de 2019 pelo desenvolvedor Thrillbound e hoje ele está de graça na Epic Games. Mas atenção, você deverá resgatar esse jogo até quinta-feira que vem, no dia 13 de maio de 2021, até o meio-dia. No jogo, estaremos explorando o mundo aberto chamado Albamar. E nele estaremos jogando com Turri, um jovem esperto que deverá explorar, negociar e lutar nesse mundo cheio de criaturas muito mais inteligentes que os seres humanos. A nossa missão no jogo Pine é procurar um novo lar para a nossa tribo. E vamos precisar enfrentar todo tipo de ecologia de Albamar. Prepare-se explorando, fazendo trocas, conversando, criando coisas, lutando em seis biomas diferentes, com e contra todo um elenco de espécies que não vão ajudar sem algum motivo específico. O jogo é excelente, galera, é excelente e muita gente está esperando por esse jogo. E você vai me contar aí também nos comentários se você vai jogar esse jogo quando você baixar. Pessoal, esses foram os dois novos jogos de graça que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo e quiserem mais conteúdos relacionados, inscrevam-se no canal e deixem um like no vídeo. E se possível, façam um comentário do que, que vocês querem que eu traga a mais aqui no canal, beleza? Galera, vou indo nessa. Fiquem com Deus. Fui!